Aqui é o Matheus Show e eu vou cantar, eu vou contar uma piada pra vocês. Tá bom. Tinha um pedido que tava, que tava na nossa. Aí eu vou dizer Junzinho vai lá pro quarto. Tá bom, Tá bom, mãe, já vou. Aí ele disse, eu vou de taxi, taxi, taxi, ele tava reclamando com a irmã, aí a irmã disse, quem você disse que é, eu sou Batman, Batman, Batman, aí o Joãozinho tava na escola, aí ele tava com uma pro aí... Aí ela disse, Joãozinho uma palavra de quatro letras. Aí ele falou, rato, não, fale outra coisa. Por quê? Porque o José pediu. Joãozinho vai passar sala da diretora. Aí ele disse, tá bom, eu vou de táxi, táxi, táxi. Que, que besta por acaso? Você, aí ele disse para professora você. aí depois a professora disse quem você pensa que é? eu sou Batman Batman Batman <risos> tchau gente o próximo mata show veja